O desligamento da TV analógica no Brasil começa em 2016 e já está definido o modelo de conversor da TV digital que vai ser distribuído para 14 milhões de inscritos no programa Bolsa Família. O conversor digital ainda vai ser fabricado. O aparelho vai trazer uma ferramenta que permite a interatividade, o Ginga C. Além disso, vai ter entradas para conexão à internet ele traz é, embutido nele o sistema operacional mais avançado que tem para a interatividade na TV digital, que é o Ginga, parte C do Ginga. Ele não existe em nenhum lugar do mundo e isso vai gerar vários benefícios para as famílias no sentido de aplicações que podem ter como se fosse, digamos assim, na web, na internet, você poder acessar serviços públicos de governo eletrônico relacionados né, de interesse do Bolsa Família, como vagas de emprego, acesso ao extrato do Bolsa Família e outras aplicações que o governo distribua via emissoras públicas, no caso, para que essas pessoas possam acessar e responder e interagir com os órgãos públicos, tanto do governo federal quanto estadual e municipal.